CAPÍTULO 3 – OS OBJETIVOS DO MUNDO ESPIRITUAL INFERIOR — E aí, Juvenal, o chefão já tem as instruções? — perguntava, curiosa, uma entidade de horrível aspecto que atendia pelo apelido de Aleijado, apesar de se dar a conhecer pelo nome Gabriel. — Cala a boca, Aleijado! — você não está vendo que o chefão está ocupado recebendo as últimas determinações do presidente? Mas é que esse negócio de ficar esperando não é comigo, não. Estou a fim de aprender. É. Eu bem sei que você, com a sua curiosidade, vai acabar enjaulado pelo chefe para não prejudicar o andamento do plano. Com a sua falta de juízo, quase colocou tudo a perder quando fez o idiota do Marcelo resolver andar a 180 por hora naquela avenida movimentada. Eu não fiz nada. O cara era maluco mesmo. Era mais de uma da madruga, cara. E o movimento já tinha acabado. Correu porque queria. Pensava que não tinha mais ninguém na rua. É... Mas tem sempre algum outro idiota que pensa a mesma coisa, e, se não fosse o acerto de última hora, as coisas teriam acabado por ali, justamente agora que nossos projetos estão dando certo. E, enquanto Juvenal lhe falava ameaçador, Gabriel se calava, submisso, resmungando algumas justificativas. O ambiente ao redor dos dois era medonho e insuportável, pelas emanações vibratórias degradantes. Estavam as duas entidades aguardando as novas ordens que seriam passadas por um superior hierárquico que comandava a ação obsessiva dirigida contra os encarnados, esperando em uma pequena sala escura, revestida de objetos e móveis de péssimo gosto, como se fossem grotescos adornos do ambiente. Na parede, uma tela representando o inferno de Dante produzia-nos que afitavam a sensação repulsiva e amedrontadora, como se ela ali estivesse, plasmada em material pastoso à semelhança do betume denso ou do peixe, com os contornos das figuras pintados nos tons avermelhado sanguíneo e terra queimado. Do quadro pendurado na parede, as almas mais sensíveis poderiam recolher as emanações inferiores de uma mensagem ameaçadora, como se estivesse a falar, na linguagem das imagens, que não havia melhor destino ao ser espiritual do que aquele que ali se estampava em cores repulsivas. Por alguns instantes, enquanto esperavam, as duas entidades silenciadas pela expectativa das novas ordens se deixaram contemplar aquela sinistra representação, como se estivessem na antecâmara que os levaria até as furnas fumegantes. Não lhes faltavam no pensamento as ideias de tais lugares inferiores, nem as figuras horripilantes dos demônios e diabos que a tradição religiosa havia engendrado e que, desde muitos séculos, povoavam a mente dos incautos, ameaçaduras e exigentes. Assim, mobilizadas tais lembranças pela ação nociva da imagem que divisavam à frente, Parecia que essas figuras demoníacas lhe surgiam ante os próprios olhos, como do alerta ameaçador de que seriam consumidos pelas chamas, caso se conduzissem de maneira incorreta no cumprimento das ordens superiores. Ao lado deles se postava um guardião da porta de acesso ao gabinete do presidente, um espírito de tamanho avantajado e de feições violentas e frias, cuja função era de manter os que esperavam intimidados para que não se aventurassem invadindo a sala principal. Em verdade, a pressa de Gabriel o aleijado era porque nem ele mesmo, aparentando aquela péssima forma, conseguiria permanecer ali por muito mais tempo, sem passar mal, diante desse panorama intimidador e insuportável. Aquilo era apenas uma antecâmara da sala principal, onde as audiências eram concedidas pelo chamado presidente, que, de uma forma direta, coordenava todos os trabalhos daquele agrupamento. Fora dali o prédio se estendia para várias outras salas e corredores, nos quais os diversos espíritos da mesma condição de Gabriel e Juvenal, ou ainda piores, iam e vinham, sempre em alguma tarefa de desajuste ou de perturbação, para a qual buscavam o apoio dos principais líderes. Não tardou muito para que o chefe que estavam esperando saísse dali. — Vamos! — que temos coisas a explicar e tarefas a realizar. Tão logo fechou a porta atrás de si, Juvenal e Gabriel trataram de se levantar e, sem delongas, saíram acompanhando a entidade que lhes dominava a vontade, como se fossem dois cães adestrados, à espera do comando de seu dono, para a ação imediata. Saíram os três e tomaram o rumo já conhecido, que os levaria aos gabinetes de trabalho, se assim pudessem ser chamados os lugares onde se reuniam. Uma mistura de escritório com cozinha imunda, sem qualquer asseio e iluminação, naquele mesmo ambiente espiritual degradante. — E aí então, meu chefe, vamos ter trabalho para fazer? — perguntou o juvenal, pretendendo se fazer mais íntimo. Olhando-o com desprezo, a entidade a quem ele se dirigira fuzilou-o com dardos visuais, como se chispas alaranjadas lhe saltassem dos olhos e atingissem o olhar da entidade subserviente, fazendo-a recolher-se intimidada, sem que precisasse proferir nenhuma palavra. Vendo a reação do chefe em relação ao companheiro, Gabriel permaneceu mumificado, sem proferir qualquer som ao movimento, para não despertar a mesma ira contra sua pessoa. Decorridos longos minutos, o chefe tomou a palavra e trovejou. — Vocês dois, seus idiotas, estão cansando a paciência do nosso presidente. Foi com muito custo que consegui salvá-los das punições merecidas coisa que não vai voltar a acontecer porque não pretendo me humilhar novamente para tentar proteger gente minha que nada faz para proteger a si mesma. Do mesmo modo, estão cansando a minha disposição de aturá-los por causa da incompetência que têm demonstrado na condução de uma perturbaçãozinha tão simples como esta. Para garantir a posição de vocês dois na organização, Tive que prometer ao nosso dirigente maior soluções a curto prazo, para que as tarefas não sejam atrasadas, já que tem interesse nos casos em que estamos representando o seu desejo pessoal. Enquanto falava assim, os dois espíritos que se vinculavam a ele se encolhiam a um canto, apavorados com as possíveis sanções que lhe seriam atribuídas, naquele antro de perversidade e de perturbação. Vendo o resultado de seu discurso, medido especialmente para aquele momento, a fim de que causasse nos dois os efeitos desejados, o chefe continuou dizendo. Desde alguns anos, nosso dirigente está planejando todos os passos, junto com seus assessores, para que finalmente os culpados paguem por seus crimes. A vingança não morreu, e longe do que os caveira vestida pensam, a mão vingadora é a lei que comanda os destinos e se fará sentir sobre aqueles que carregam as culpas guardadas na própria consciência. Cada palavra do chefe tinha a dimensão fluídica de sua imperatividade e o tônus energético de uma intimidação para que os dois que lhe serviam resguardassem tais informações e redobrassem as atitudes de vigilância e dedicação à causa infeliz, a fim de que tudo saísse como havia sido planejado. Entendendo que ambas as entidades se mostravam atentas e interessadas, apesar do aspecto amedrontado, o chefe continuou. Graças à ação dirigente da nossa direção, tudo está bem orquestrado para que as coisas terminem de acordo com os desejos pessoais do presidente. Segundo as nossas antigas ordens, devemos continuar acompanhando as mesmas pessoas que ficaram sob nossa responsabilidade. No entanto, a partir de agora, você, Juvenal, vai passar a atuar sobre a mulher para que ela modifique seu comportamento e valendo-se de fraquezas tão típicas de qualquer mulher no mundo de hoje, vai sugerir-lhe que não basta o conforto que já possui. Durante a noite, iremos apresentar-lhe certas imagens para que sua cobiça seja estimulada e, como contamos com ampla facilidade de sintonia com ela, produziremos a situação necessária para que as coisas comecem a andar na direção que nosso presidente deseja. Dirigindo-se agora a Gabriel, menos experiente que Juvenal nas coisas da perseguição espiritual, o chefe disse. E quanto a você, aleijado, vai ficar por perto daquele moleque 24 horas por dia. Não vai deixar que nenhum acidente aconteça e vai escutar seus pensamentos para que depois você nos conte como estamos indo no desenvolvimento dos planos. Nada de adrenalina novamente porque senão você vai ver o que é adrenalina na presença de nosso dirigente maior. Entendido? E, fazendo uma cara desanimada, Gabriel respondeu. — O senhor está dizendo, então, que eu vou ficar somente observando carinha e vendo como é que ele reage? Depois venho e conto tudo para vocês? É isso? — Muito bem, falou a entidade que os dominava. Você até que não é tão burro como sempre me pareceu. Dizendo isso, deu uma gargalhada animada no que foi seguido pela risada escrachada de Juvenal e pelo sorriso meio nervoso e sem jeito do próprio Gabriel, que, naquelas alturas, não poderia dar o menor sinal de irritação diante da ofensa direta demonstrando seu orgulho ferido. Já nesta noite começaremos o processo. Vamos juntos à casa nossa velha conhecida, para prepararmos tudo e, assim que os dois se deitarem para dormir, atuaremos primeiramente junto à mulher para que depois possamos colher os frutos junto do marido. Depois de acertadas as condições, marcaram o horário do reencontro na residência onde iriam dar início às atividades mais intensas conforme os planos recebidos. Foi assim que, naquele dia, os três entraram na residência confortável de Marisa e Marcelo. Todo local onde as pessoas estabelecem sua moradia, querido leitor, é o um ambiente que passa a vibrar conforme as vibrações dos que ali se achem reunidos. Por isso, seja para a companhia individual que escolhamos... Seja para o teor das emanações íntimas da própria casa, a lei de sintonia atrairá para essas fontes emissoras as entidades que com elas se sintonizem, o que pode produzir a sensação de harmonia e serenidade ou a de angústia e desespero. Quando a moradia é guarnecida de bons pensamentos, sentimentos e atos de nobreza de seus ocupantes, a energia positiva estabelece os limites do assédio das sombras, que, de uma forma frontal, se sentem impedidas de ali ingressar ou permanecer, porque o teor de forças do ambiente as obriga a dali se retirarem, já que muitos espíritos inferiores não suportam as energias de alto padrão de voltagem no bem. Nessas ocasiões... Almas amigas, espíritos familiares em equilíbrio permanecem no lar, atuando em favor dos seus moradores, tanto quanto recebendo os desencarnados que chegam em tarefa de amparo ou de pesquisa, que, certamente, poderão encontrar naquele ambiente as condições para desenvolver suas buscas ou energias para se reabastecerem nas lutas que estejam enfrentando. Quando o contrário ocorre, ou seja, quando nós não nos prevenimos com a adoção de pensamentos luminosos, sentimentos generosos e vibrações elevadas, nosso ambiente não se reveste de tal condição e fica vulnerável a todo tipo de invasão espiritual, não se podendo evitar que entidades de pouca evolução penetrem, já que se tornam convidadas de nossas condutas inferiores,